Primeiro oh. de julho de dois mil e águas chinesas. Go. Irony for you. A man who spent his entire life trying to destroy the world, and now his son is the only one who could save it. And here I am coming to rescue him. The man who killed his father. Like I said, irony. I don't know. Maybe it's fate. It's been three years since I killed Wesker. I can't let this war follow me forever. After we rescue Jake, I'm turning in my gun. What? Wait a minute! It's about time someone took my place. I'd be honored if it was you. I... I don't think I'm ready for that. You've made it this far, haven't you? All right. Olha, é mano, Pierce novo. Chris Redfield. Vamos ficar ligados, hein? O oh. que Neo Umbrella written all over it. Be Seja Knowing Sabendo eles, be algumas surpresas. O oh, louco cara tá barrado, tio. All right. I think I got it. O louco em greve. We gotta go. Rapaziada, o Chris tentou injetar um vírus ali. ao oh, resgate Sherry e Jake. Can can o que, que acontece? Ô, sort of louco, tio. Cabreiro, W. Né, Pega as caixinhas rapidamente. Vapa. Vapa, outra experiência. Daquele jeito. Ha! Outra caixinha benta. Será que tem. Ah, tem que tacar o pessoal do outro lado? Tranquilão se off Será que ele vai conseguir desligar a parada? Vai é e é, não, não entra aqui. agora? Vou entrar por onde, Chris? Uhum. Tem uma escada gigante aqui, hein? Aham. Uhum. Parada que será que abre? Beleza, vamos continuar, que o mano Pierce tá, tá levando bala lá do lado, Chris. Ó, ele tem uma paradinha pra acertar ali. Eu vou ver o meu comando. Oh. Oh. Caixinha beta Continuando a história Sim. Beleza, rapaziada, vamos rápido ali Antes que os cara faz salada mista com o mano Pierce ali Onde é que é a parada aí? Não tô lembrando não Cadê a escada tio? Tem que parar outra... Ah, tem que parar outra lâmina Com certeza algum Loki vai vir aqui tio. Tem espaço pra treta Sempre vai ter Ó oh, meu, já? é, momento de felicidade, hein? Primeira vez na história desse Evil no hard. O que que acontece da com a gente? Pera a caixinha aqui, Chris. Cuidado. Ó. Já vamos ter certeza. Primeiro vamos passar essa parada aqui. Ó, já carrega tudo. eles. Cadê o bogan? Ó. Tem em locks ali, será que tem como furar os locks por trás? Here's ah. the restored power to the elevator. Vê se okay. agora, hein? Não cabe mais munição da arminha. Não. Olha o que que acontece, rapaziada? Ó. Piers, I'm in the elevator, headed your way. Copy that, Captain. Quaseis, é, estamos indo de encontro ao mano. Pierce, o que que acontece? Eu sabia que tem alta estreita aqui Chega bicando os locks Capoeira com menos solta Mas é, lembrando que a gente tá com o nível um pouco maior Agora das armas Então obteremos mais danos Em questão de bicudar esses locks aqui O que que acontece? Yes! Vamos ficar esperto aqui, hein? ó Altos locks oh, Meu, o cara veio a bolinha de chuva mesmo Pô, Sai daí Pierce Vou explodir tudo peraí, peraí, vou explodir esse lock aqui primeiro Pode bolir, bolinhos pode. Ó. Beleza. Escorpião Rei aqui. Sai de perto. Esse cara aqui deve jantar. Cabeça de aqui. Ó. O que eu disse? Tranquilão. Deitamos lá. A arminha já está carregada. O que que acontece? Vamos dar uma olhada aqui nesse local. Ó. Beleza, não, não contém Nada. Nada. Tem o Locke aqui, olha só, de bituca, aí já arranca a franja dele, ó. Locke não morre não. Beleza, o cara tava tá de bazuca tio. A bazuca ficou no chão ali, será que tem como o Chris pegar? Sonha, desapareceu da cara dele. O que que acontece? O que que acontece tá ali? Resgate, Sherry and Jake. E Jake, né? meu, inglês aí? Beleza, Munição de escopeta. Chame o elevador e continue. Beleza, pegamos mais munição da escopeta. Vamos simplesmente carregar e deixar ela no talo, tio. Preparada pra vir cuidar desses logs. Tranquilão. Um momento de silêncio, hein? Ó. Os Locke vai estar tá atrás das caixas aqui, que o Carmine já tá ligado, hein? Roger. Ó, o que, que eu disse? Duas franjas. Primeiro a gente tem que arrancar o capacete dos Locke. Olha aí, tio. Negócio de um bastão de beisebol. Perninha do Locke. Ai! É um bolinho de chuva, tio. Ai, cuidado. Uhum. Dois bolinhos de chuva aí, não, joga. Só que mais pode, não? É, estamos com uma vida cheia. Ah, tá tudo bom, tá tranquilo. Será que os caras abrem a porta ali? Eles abrem. Ô, oh, louco, jogo. Nossa! Bem no pezinho, ó. Rapaziada, é, escopetão na mão. Caixinha abiturada. Mais munição escopreta. Cara atirando atrás. Oh, não acaba não, hein? Ô, oh, Pio, sai daí. Sai daí. Pronto. Já tem lock. Ah, abriu a porta e já era E aí, de chuva. Cuidado. Nossa senhora, gente. Ai, os caras não acaba! Jogou Loki. Rapaziada, esp espero que tenha acabado. Onde que veio tanto Loki assim? São Paulo. Rapaziada, zero escopeta. Vou ter que ir de arminha. É, tá bom. Ó, carregar. As sniperetas também. A gente bica os locks de longe. Pô, beleza. Tá rolando umas missões especializadas aqui. Ô, jogo! Nossa, os ca... Bazuca de onde? <risos> Olha Bolinho de chuva mais lock, tio. da onde veio essa bazucada? É cede. Mas a gente tem que dar um jeito de descartar algo. Rápido! O que, que eu vou fazer? Vamos pegar essa granada aqui, que é a é última que sobrou. Com certeza que vai ter mais lock. Joga no, no peito dos lock. Ó, ó, é o de bazuca mesmo. Pronto, já explodimos o lock ali. Pegamos a munição. Vamos de arminha agora. Ó, rapaziada, a bazuca sumindo, ó, ó, dentro do nosso olho. <risos> Aí entristece em jogo Tranquilo O que que acontece? Mais munição Tá rolando uma alavanquinha ali Vamos direto nela Se permitirem Desligue uma parada Elevador Ó, Atrás aqui tem uma parada, será? Beleza. Agora a gente desce o jogo. Pra onde que a gente tá indo? Beleza, o locks deve estar aqui dentro. Ó, tem altas alavancas. Aqui vai ser local de treta, porque tem muitas alavancas. Com certeza eu matar um chefe com as alavancas. Ó, vai ter que puxar as alavancas pra baixo no mesmo tempo. Como é que é? O que, que eu disse, ó? mas que, que eu disse, tio? É uma fábrica. Beleza. Loki. Loki. Ó, oh, a tá de novo. Peraí, tio. Quem que se... Chega me... me do meu diante. O cara de cima. Olhe. Ah, é é é Ai, vai cair, mano. O que você não tem mais granada, hein. Ó, oh, cuidado, cuidado. Os trogloditas são do mal. Vaza. esperar o tempo acabar. Tem que acertar os caras das Sniper ali. Ó. Oh. Bem na franja deles. Tem cara invisível. Ixi, tem a balada inteira. De um lado os cara bica, o outro eles morde. O outro eles pica. Olha oh, os Zandão. Oh, Mais 40 segundos. Tem que pegar os cara de arma. Os cara que tiro de longe. Então oh, vamos oh. Jake Sherry Ó, ó. Ai! Abriu a porta. Peraí, só subir? Não, nada a ver, irmão. Mas tem uma... oh, os caras sobem pulando. Agora ferrou, tio. O jogo. O cara não vai morrer não? E agora? Não tem que esperar mais Olha a balada inteira ali Vaza O <tose> que, que tem que fazer agora? Só aguentar, beleza Ó Ó a franja ali, ó Cadê esse lock, tio? Tem que pegar os snipers, sniper chato Eu disse que eles são chato o jogo. Nossa, Bilha. Que isso que você tá fazendo aí com isso? onde é que tava aquela escada? Ai, tem muito cara agora, hein. nossa senhora. Vou fazer 40 segundos, será que dá tempo? Vamos lá pra cima, tio. Vou pegar os sniper, os sniper aqui. Ó. Eles me pegaram, tem dois, tio. tem dois. Os caras só pulando, tio. O caixa de abelha e tudo. Três! Toma! Oh, meu Deus, aí não dá, hein? Aí não dá! Peraí. aí. Nossa Senhora, Diogo! Jogo! Rápido! Três segundos, jogo! Não minta, não minta! Tamo vivo, tio, tamo vivo. Pela ódio. Pressure normalized. E agora? Vai jogo! Let's go, Captain! Oh, meu, aí eu não espera o filminho. Será que Piers. esse filminho se espera? Piers. Oh meu, eu vou eu, eu não aguentar não. Rápido! Ah, <risos> <risos> deu certo! Uh, calmo! Oh meu Deus, o cara tá ali ver que você está bem. Espera, você que Esse lock tem os antivírus, os anticorpos. I see I'm the one that killed him. <sighs> It was you? That's right. Chris, you better police on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. <laughs> just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Tell me. We just following an orders? Or was it personal? Both. Jake, please Before stop. I put a bullet Just in your put head! Put your gun down! Me Don't away. do this! There are more important things at stake than you and me. Pera, temos um spray ainda, hein. Beleza, tem um elevador aqui. Ó, oh, lá do outro lado. Tranquilão. O que que acontece, rapaziada? Ó. Oh. Taxa de infecção 20%, 60%. 100%? Como é que é o negócio? Você vai tomar no caneco! O que é isso? O do mundo. Devemos é, é então, parar isso. Então, se aquele Temos que HQ. E quatro alavancas ao mesmo tempo ou seja se você não tiver quatro pessoas ali o mundo poderia calma hein? Oh. Pera, pera aí ó so tá, tá um ó o jogo Peraí, peraí, vamos compromissar a bala Deixa os Locke lá, ele aguenta, Eles aguenta Oh, tá tremendo Oh, os caras da tá aqui, tio. Eu sabia que ia chegar a minha besta O pretão já tá aqui, seus Locke Peraí, acabou as balas já Desculpa, não ficou preto Vá para na escopeta. Deixa os Slock chover aqui, que ele já vai levar a escopeta dentro do dente. Rapaziada, o negócio é tá sinistrão, hein? Cabreiro, né, meu? Beleza, Ca caverninha ainda tem, tem um pontinho. <risos> Olha o lock de bazuca ali. É esperto todo momento nesse game, tio. Ó, tem lock de sniper. <risos> oh! Espera aí, o médico. Troca! Ei! Rapaziada, zumbileta agora cara. Ei, rapaziada Aí, aí deu Beleza, já usa o spray Se der tempo Beleza, deu tempo Vapa Tranquilão Tem que pegar o sniper Tem um sniper Ó, oh, ó oh. Ali em cima, ó. ó a franja ali, ó Fica difícil pegar aquele cara, hein Ai, de novo Tá tremendo tudo Peraí, fica difícil, hein Ai, vaza, Chris Peraí, peraí Onde que tá os snipers? Eu nem nunca vi Vai cair mais lock. Tem que ficar esperto. Ó, ó. Só tem mais três tiros. Ixi! Pai, ele tá subindo. Os caras ficou pra baixo. Acho que deu certo. Ó, tem mais sniper lock ali, hein? Pai, olha, olha o tamanho desse Megas tio. Como é que é? <risos> oh, Olha aí! Esse é do Esse aí é do mal, hein? Nossa! Pelo menos ele não voa. Chris! Vamos <risos> it from Vamos! Espera! Ei! Você tem um trabalho para vai ficar aqui Não tem como sair fora não <risos> Oh meu Deus O oh, jogo, nossa, nem filminho pois é, O cara tá faminto ali hein? Só não tem boca Se pegar Um tapinha desse aí faz geleia O que, que acontece Oh Chris, nossa senhora o Pierce já tá lá longe. O Pierce tá mentindo, hein? Ó, Captain, over here. Ok, me up. Vai, seu Loki. Boa, oh, vai pegar. Ah. Rapaziada, eu descobri que ele tá na mão. Carrega as, as balas. Ei, tira nele. Pode pra controlar o Loki aqui, tudo torto, Chris. Pelo amor de Deus, hein? Ô, oh, Chris! Ó, oh, eu vou pegar. Ele tá arrancando tudo. O Pierce já tá lá longe, tio. Ele tá trapaceando. Vamos oh, ter que jogar logo pra cima de novo. Rápido. Oh, vai jantar. Ele tá ali, tá ali. Jogaram de novo pra cima. Tem que é tirar no lock. Valeu, o monstro já tinha jantado os dois. Já tava palitando os dentes agora. Oh, meu Deus! Ô, Lock! Ih! Ai! Ai! Entra tio, entra ah, tô calmo, rapaziada. Que parte embaçada. Aguinhas. Monstros. Pô, agora é chefe, agora é batalha. Ó. Oh. E aí? Não é pensa esse lado. Derrote-o. Ai, derrote. Quem tem que pagar o que apronta. É Beleza, primeira coisa foi da Batalha do Monstro. Ó, checar o perímetro Primeiro procuramos por armas Procuramos por munições Sempre assim, tio Estilo Resident Evil Ó, experienciazinha Toma um chá, volta Carrega as armas Dá tempo Ó, munição escopreta Munição demetralhadora Bota só as plantinhas vermelhas Aí o fica feliz Tranquilão Agora a gente pode pegar. O Loki tá lá longe, tio. Oh, tem espaço demais para essa treta. Vamos ver. Treta promissora. Tem mais caixa ainda. Vamos dar essa volta inteira. Será que ele anda pra cá? Se o Loki ficar travado ali é de boa, hein? Ó. Oh. Oh, acho que ele tá andando, hein? Beleza, vamos pegar a sniper. Ele anda aí, anda rápido Primeiro Ele deixa você pegar munição A gente dá outra volta Oh, outro jogo, você acertou Que parada foi essa? Aperta tudo dente dele então uma então, parte especial é o zóio! É o zóio? será? Acabou a munição essa granada do lanche, vamos palitar o dente dele no peito Aí arde em jogo Beleza, tem que esperar um pouco Ó Tem que ser granada no dente no zóio Aí arranca Ó, dá tonturinha e tudo mais, enche no loco <risos> Beleza, Ele morreu? Não, vai um tira mais pois é, foi de boa Granada do lanche dentro do ocular dele Cheers! <laughs>